E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, fiquei alguns dias aí sem postar vídeos Tô meio doentinho, mas já tô melhorando, voltando, ativa Negócio seguinte, a gente vai ver algo aqui incrível, mano, sensacional, até parece verdade Fica até o final, lembrando que o canal original tá na descrição que é basicamente um vídeo dizendo, é, não vá na casa do Michael, ritual, uma parada assim Vamos dar uma olhadinha. Vou dar o um play aqui. Ó, oh, Mas se eu não me engano, isso aí é não ir na casa do Michael depois que você matar o Michael. Basicamente isso. Você viu que ele ouviu uns tiros ali. Olha lá, tá o. Franklin saindo. Deixa eu melhorar um pouquinho. Tá meio torto. Só que eu fui ver. Tá quase no meio. Trevor. É isso ali que ele voltou. Entendi o que ele fez ali. Colocou alguns nomes. É tipo uma. Como é que fala? Uma. Uma historinha, sei lá, um. um Machinho. Olha, ele vai lá na casa do Michael Vamos ver o que vai acontecer lá Ó oh. <risos> Caramba, tem uma mulher com ele ali Ih, cacete. Caraca, o cara sentou certinho ali, velho. Olha lá, olha lá. Tu viu ali o orgulho Caraca, o meu... bagulho. Terror, velho. Terror. Vamos ver. Caraca, moleque. Ih, olha lá, vai pegar, vai pegar o Franklin. Ah, manda, olha isso, cara, parece que tem três caras jogando. Puxa. Hey. Dick? Hey, fuck. If you are nothing but a murdering hypocrite. Que isso, velho? Nossa, socou a porrada na... na, na... Caraca! <risos> que merda é essa, velho? Olha o time atrás do coisa. Olha lá, mano. Chateado, e tomou uma porrada na cara. Olha lá. Ok, isso aí. Parece Resident, né? Resident 7 lá. os caras doidão lá. Aquela família maluca. Não conseguiu achar, não. Mudeu, boa. Demora, vai. Que loucura, mano. E aí, e agora? Olha, que viagem, velho. Esse cara costuma fazer alguns mistérios no Tá bem legal os vídeos dele. A qualidade de gravação não é tão boa. Vou perceber aqui. Melhorar a qualidade da gravação. o que a minha seja a melhor de todas, né? Eu tenho hora que os meus ficam meio ruimzinhos também. Ai. Voltou pra casa, ó. Conseguiu salvar. E agora? <risos> Ai, caçamba. Merda é essa, velho. E aí? Ih caramba, não tem ninguém, tocou a campanha e não tem ninguém Eita! Tô uma pancada Ah, lá galera, agora é hora do ritual Caraca, tem uma sala, velho, Tem um sofá um caixão ali, velho, olha isso! ligar desligar aqui o... Ele tá ligado o whatsapp. Caraca! Uou! Caraca, mano Olha lá, o Franklin tudo quebrado, velho Espancaram o Franklin Que isso, velho Vai matar o Franklin Eu acho que é porque o Franklin matou o Michael Por isso, velho Olha lá, não... posso... Que triste, velho Caraca, mano, os cara, se eu não me engano, final, é tipo uma historinha que o cara fez, mas o negócio é o seguinte, é é tipo uma continuação, como se fosse uma continuação do final, do, do, depois de ser matado o Michael, certo? Obviamente que quando você mata o Michael, a Amanda, ela, o pessoal meio que descobre que foi o Franklin. E o cara meio que criou uma historinha ali, tipo, do que a família do Michael fazeria com o Franklin na cabeça dele. E foi isso que, ele, que, ela, que eles fizeram. Caraca, mulher, matou matou o Franklin, que loucura. Faz vários vídeos assim, é bem legal. Eu queria aprender a fazer esses mecanismos aí, mas é meio complicado. Mas é isso aí, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreva no canal. Até uma próxima. Fui!